Né, esperança para gente. Isso é bom. Eu tenho alguma coisa comigo. Eu não sei se vai dar tempo. Mas eu já tive quase dando conta de iniciar, mas não consegui. Primeiro, uma, como desenvolver, como criar um conteúdo para ensinar, para ter um curso a cuidadores de idosos. Tem um filho em São Paulo que tem um colégio e ele já criou um curso mais ou menos nesse sentido aí, agora recente, e eu tô achando que eu vou me espelhar naquilo lá para desenvolver isso aqui. Porque isso aí, aparentemente, é fácil, aparentemente, mas precisa de uma equipe. Não tem jeito de fazer isso sozinho. Uma equipe. Você precisa de alguns enfermeiros, precisa de, de, de bolar palestras, precisa de envolver famílias né? para ter um, um pessoal e, e ir fazendo, para ter gente preparada tecnicamente para cuidar de idoso. Certo. Para interagir com os pais, do idoso, com os filhos, com a família do idoso e tá? tal. E outra coisa, tendo bastante cuidador de idoso, é um profissional é, é um profissional. É, profissional se ele ficar de profissão envolvido de querer bem gostar tiver essa é, é, essa coisa de, de, disposição, de disposição interior tal. agora eu vou falar para o senhor eu tive uma experiência muito rica nesse tempo talvez os os três últimos anos meus foram marcados por acompanhar a minha mãe de 90 anos eu fiquei mais próximo dela, lá no Espírito Santo e tal. E eu, eu, eu levava minha mãe para visitar outras pessoas de 90 anos, 92, mais do que ela e tal. E eu comecei a fazer alguma coisa que impressionante, que eu acho. Registrar história. E ela querendo registrar histórias. Certo? Mas foi um tempo gostoso que no início ela ficava meio assim, foto. Ela vai. Ela, ah, vou ficar. Depois ela pedia pra bater foto que ela queria foto com as pessoas amigas dela, os parentes. E eu ia levá-la a, a, a 40 quilômetros só para tirar foto com uma pessoa amiga dela. É, certo? Aí eu fiquei pensando, assim, gente, que coisa impressionante. Ela, eu ia é, é, lá na.. É, Visitar a fazenda, lá onde que ela nasceu e tal, eu colocava o celular aqui, aqui em cima, aqui assim, ó, ia gravando. Ela vai assim: tá gravando? Eu falei assim: tá, então tá bom. Certo? Ela queria contar as histórias e gravar as histórias. Eu tenho as histórias dela gravadas. Mas é uma coisa muito preciosa que eu aprendi. Aprendi desenvolvendo isso. Você não quer sentar aqui dentro, não, Bruno? Porque... Eu vou precisar de ir aqui. Se tiver, ó, eu vou contar pra você. Aí eu fui aprender a, a lidar com pessoas assim, atenção, não confrontar, não discutir e estar tá sempre com uma, uma palavra boa, de ânimo e tal, e, e a vida pra frente, concordando com ela e tal. Num curso pra. Pessoal interessado em se tornar cuidador de idoso é. Isso tudo que você está falando caberia numa palestra Uma palestra Pessoal viver esse tipo de relacionamento de idosos Certo o, e, e em seguida, além disso aí, que é minha pretensão Não sei até que ponto que eu vou chegar Seria uma, criar um ambiente Um ambiente Você tem um idoso na sua família Você precisa trabalhar ele está isolado, você põe alguém lá ele não se está bem com aquele alguém. Você põe... O que fazer? Se criar um lugar, um centro de convivência, uhum. onde tem tudo quanto é tipo de recurso, mas não é fixo. Se quiser que seja fixo, fica fixo. É mais hobby. É mas é um tipo de lazer. Me deixa lá, me deixa ali. Fica é. então, tá um lá. Você sabe quem um é que clínico. teve esse sonho? O Reverendo Nicanor. O samaritano era para ter o lar do idoso e ele, ele sempre falava assim, não é para asilo, é para você morar lá e você ter um ambiente, uma liberdade. E alguém que fica olhando para você, vendo, conversa com você, outras pessoas, cada um com seus projetos. Lá no samaritano tinha, é, o pensamento dele era o lar do idoso nesse sentido. Você vai morar lá? Então. Certo? Você paga uma taxa? Isso não deve ser complicado de. Essa parte aí eu, eu é. administraria muito bem, eu acho. Mas. Eu tenho isso em mente, o projeto, e o que me perdiu é que, primeiro de tudo, você tem que estar bem financeiramente. É. E tem que ter disposição de gastar o que é seu. Certo. De, Abrir mão. que ficar pedindo para os outros. É. é Agora eu vou.